CAPÍTULO 5 MEUS PROJETOS Eu não poderia ficar fugindo de mim mesma, caso tudo que me fora informado até então fosse pura verdade. Ficar em sono induzido somente prolongaria minha agonia, me deixando ainda mais distante da minha família, que agora, segundo os meus valores... Havia-se reduzido aos meus dois filhos, porque, com o Valdemar e a maldita ladra da minha paz, eu tinha um ajuste de contas. Demorasse o tempo que fosse necessário, eles acabariam me pagando o que estavam me fazendo sofrer. É certo que eu teria de esperar o tempo passar, em virtude de a minha locomoção estar dificultada pelo enfraquecimento orgânico que persistia cruelmente. Contudo, apesar das limitações físicas apresentadas, meus pensamentos davam-me a impressão de estarem ligados por fios extremamente consistentes àquela víbora, conforme eu passei a chamá-la, já que a imagem de santa falsa não saía da minha cabeça. Minhas horas e meus dias somente tinham espaço para arquitetar planos de vingança, apesar de o Isidoro e, esporadicamente, a doutora Roberta procurarem me estimular ao contrário. Insistiam sem que fossem inconvenientes na necessidade do exercício do perdão, que entendiam como difícil tarefa, porém, não impossível, quando buscamos o auxílio divino. Referiam-se sempre aos ensinos de Jesus. Isidoro, inclusive, trouxe-me um livro para as minhas leituras e possíveis reflexões, que focava nos aspectos morais do Cristo, um livro cujo título era O Evangelho segundo o Espiritismo. Em algumas oportunidades, cheguei a abrir o livro ao acaso, mas, para o meu desencanto, sempre se repetiam as mesmas páginas do capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos, com destaque para a mensagem de Jules Oliver, em 1862, intitulada A Vingança. Todavia, apesar das saudáveis recomendações, eu tinha para comigo que o perdão estava relacionado apenas às grandes almas que passaram pela terra. Na minha pequenez, e tendo de aceitar que estava em outro momento da vida, numa dimensão que jamais suspeitei existir, enfim... Não podendo mais me enganar, decidi que deixaria as coisas como estavam para que eu não perdesse a razão e, com ela, a chance de devolver para a Laura os favores que ela me fizera. Cheguei a criar uma espécie de mantra que costumava repetir sempre que alguma ideia mais benevolente em relação àquela dupla me ocorria, demolindo qualquer chance de perdão. Dessa forma, os dias foram passando até que Isidoro comunicou-me que eu já me encontrava apta a começar os exercícios para voltar a caminhar. Minha determinação nesse sentido era tamanha que surpreendia a todos os voluntários que se ocupavam dessas atividades regulares. Eu costumava até mesmo pedir mais tempo nos exercícios do que os demais pacientes, esforçando-me ao máximo. Em meus pensamentos, quanto mais rápida minha recuperação, mais depressa eu iria atrás daqueles dois. Isidoro, numa das oportunidades após os meus treinos, solicitou alguns minutos para conversarmos. Dirigiu-me a passos lentos até os belos jardins do complexo hospitalar e, acomodando-me num banco simples e confortável, Disse-me sem rodeios. Mara Cristina, você tem sido um excelente exemplo para outros tantos pacientes, dados os esforços empreendidos no teu reestabelecimento, e isso consiste em prática da caridade para com o semelhante. Desculpe, Isidoro, mas sempre pensei que caridade deveria ser algo de maior valor. O exemplo, minha cara, sempre fala muito alto podemos praticá-lo onde e como estivermos. Um simples abraço dado com amor pode ser motivo de alteração de uma vida. Aliás, é muito conhecida a passagem do patrono do nosso hospital, o doutor Bezerra de Menezes, que, em determinado dia, quando ainda se encontrava encarnado, não possuindo qualquer valor para atender certo irmão que passava junto com a sua família por necessidades extremadas por conta da ausência de emprego, estando, pois, sem posses, deu-lhe um abraço em nome de Nossa Senhora. Esse episódio de verdadeira transferência de amor levantou o ânimo e as esperanças do pobre homem e, em curto espaço de tempo, ele solucionou seus problemas quanto ao emprego, bem como as situações difíceis pelas quais passava junto à sua família. Note assim como podemos auxiliar a qualquer momento, sem que isso se constitua em obrigação ou desprazer. Contudo, permita-me uma observação. Sim, Isidoro, diga. Você retira parte dessa grandeza da doação que faz através da tua força de vontade, por conta dos teus objetivos, que são de ordem inferior diante dos nossos reais valores, lastreados no amor em função da nossa própria criação, porque somos herdeiros diretos de Deus, conforme ensinado por Jesus, significando dizer que possuímos em nós a genética divina. Não estou entendendo... Você pode ser mais específico, Isidoro? Teus objetivos estão voltados para a vingança, minha cara, quando deveriam estar relacionados ao servir o semelhante, permitindo que a justiça que você pretende fazer com as tuas próprias mãos seja realizada dentro das leis amorosas do Criador, conforme já é do teu conhecimento. Sinto desapontá-lo... Mas não concordo e não aceito esse processo que, aliás, não entendo, tendo dúvidas quanto à sua real existência. Laura destruiu a minha felicidade e deverá pagar pelo que fez, o mesmo acontecendo com o meu ex-marido, cujo mau caratismo também merece lições adequadas. Compreendo a tua indignação, Mara. Contudo, o que essa vingança acrescentará na tua vida... Mas desgosto, pelo ódio que será cultivado e continuado, sabe Deus por quanto tempo? Essa solução que você acredita ser a mais justa vai lhe colocar em intrincados processos de resgate em que, via de regra, a dor e o sofrimento estão presentes. Você pode se libertar dessas algemas mentais que lhe torturam, obscurecendo-lhe a razão, e servir conosco até que a oportunidade da reencarnação surja para o teu refazimento diante das leis de Deus. Não se esqueça, você se responsabilizou por um crime contra o maior patrimônio concedido para o espírito, num efetivo atentado contra a vida, desvalorizando o corpo somático através do suicídio. Agradeço as tuas preocupações, Isidoro, porém estou determinada a cumprir aquilo que entendo ser meu direito e gostaria de não ser impedida. Você é livre, minha irmã, porque o próprio Criador, em sua justiça infinita, concedeu-nos o livre-arbítrio, o qual, porém, sendo mal utilizado, terminará por cercear os teus direitos diante da existência. É pura questão de opção. E, no teu caso, você o faz de forma consciente, sabendo que deveria procurar o caminho do perdão, conforme ensinado por Jesus, quando questionado por Pedro, seu apóstolo. Perdoar setenta vezes sete vezes. Mais uma vez eu agradeço as recomendações, Isidoro. Agora, se me permite... Gostaria de me retirar para um pequeno repouso. Eu precisava encerrar a conversa, porque não concordaria com qualquer ação contrária aos meus objetivos, fosse de quem fosse. Isidoro sorriu compreensivamente e, colocando a minha destra em suas mãos, disse, despedindo-se. Peço a Deus que ilumine os teus caminhos, Mara. Saiba que você tem aqui não apenas amigos, mas sim verdadeiros irmãos que vibram para que você alcance a paz íntima. Sempre conte conosco.